E aí galera, vocês estão bem? Por que Autodice? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei para vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre bn Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! <fí> <fí> Da Wayne MacDuff, ele escreveu uma cena de batalha subaquática pro Arraia Jato mas acabou sendo descartada isso é meio pai, né? Porque tipo, o Arraia Jato, além de ser um alien voador, um alien velocija, ele também é um alien pra usar dentro da água né? um alien pra substituir o aquático então seria legal a gente ver ele lutando olha, porque a única cena que mostra né, ele dentro da água assim é só no jogo do Alien Force, a gente pode jogar com o Arraia Jato na água, é bem legal isso, mas tipo, na série mesmo não, não foi mostrado isso, faz falta pelo menos pra mim faz falta, é legal Pensar que pelo menos foi planejado isso Muito parecido com o seu local de nascimento O Alien X existe fora do universo Ou seja, o tempo e espaço Os seres que existem fora do tempo e do espaço Estão simultaneamente em todos os lugares E em nenhum lugar ao mesmo tempo É bem complexo isso, né? Mas significa que tecnicamente o Alien X é um ser atemporal O Alien X é incrível Eu falei Cada alien de Andrômeda representa um elemento básico no caso a ameaça aquática seria a água, o tartagíria é o vento, o armato é a terra, o anfíbio é a eletricidade e a energia, mesmo sendo radiação, representa o fogo, mas isso tem uma explicação lógica, ele pode gerar fogo. Além disso, tecnicamente a radiação e o fogo podem ser subpotências, já que o fogo é uma mistura de gases e altas temperaturas formada em radiação exotérmica de oxidação, que permite radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho e visível. Desse modo, o fogo pode ser entendido como uma entidade gasosa em Emissora de radiação e decorrente da combustão e Galera, eu fiquei curioso aqui Qual dos 5 aliens de Andromeda Vocês mais gostam? Eu já vou dizendo aqui Que o que eu mais gosto é o anfíbio em si, Por mais que ele seja mais um alien elétrico, né? Mas eu gosto dele. Uma caravela portuguesa com poder de eletricidade, para ficar Intangível, elemento. Eu acho que Eu já tenho falado isso pra vocês em algum vídeo Mas enfim, é bom relembrar né? Que vocês gostam de saber qual é o meu alien favorito De cada série, né? Mas eu quero saber agora De vocês. Qual é o alien favorito, né? Desses 5 de Andromeda. E outra coisa Coisa. Também gostaria de fazer uma dinâmica que além disso, além de comentar qual o seu alien favorito de Andrômeda eu quero que você escreva aí, você crie a sua imaginação para criar um alien com um elemento diferente, também existiria em Andromeda, porque tipo, a gente imaginar que seria só esses 5 acho que não né, tipo é muito limitado mas comentar aí qual outro alien você imagina que existe lá em Andrômeda que elemento, que poderes ele tem, eu posso até fazer um vídeo mostrando aí é, quais outros aliens de Andrômeda existem, baseado nas informações de vocês, dá para fazer fanart, entendeu? dá para fazer um negócio bem da hora, então comenta aí que eu posso fazer um vídeo sim sobre isso, beleza? E uma das concept arts do Eco Eco Supremo, ele era idêntico à sua versão suprema final só que ele era anão, ele só era um pouquinho maior que o Eco Eco normal, todavia descartar essa ideia dele ser um, só um pouco maior e aumentar o seu tamanho, isso ficou ótimo porque convenhamos, ele ser altão em comparação ao normal, dá mais imponência ao cara <música> Se um gorro, mano, ele engolisse a bomba relógio cronossapiana, nada aconteceria, né? Porque é o glutão, né? O glutão pode comer qualquer coisa. Mas vamos falar um pouquinho aqui o que é a bomba relógio cronossapiana. Bom, ela é uma arma poderosa de destruição em massa, projetada para destruir linhas do tempo e realiza em todo o multiverso. Que é semelhante ao Nick Large que é capaz de exterminar o universo dele de uma só vez. E o Derek Watt, ele afirmou que ela é um modelo nível 19,5. O Omnitrix é nível tecnologia ruim, então é bastante avançado. Essa bomba relógio cronossapiana tá, tá pertinho ali, né? Do nível 20, muito avançado comparado às da Terra, né? Que pra é mesmo nível da Terra, mas como é um negócio alienígena, né, Ainda mais uma das espécies mais apelonas do universo 10 Tem que ser o um nível mais avançado mesmo. Então vamos falar sobre eles: os cronossapianos ou cronossapiens. É porque assim no original é Cronossapiens, mas aqui, por causa da dublagem, ficou cronosapianos entendeu? Comenta aí também se você chama ou cronossapiens ou cronossapiens. Assim, pra mim, os dois estão certos, entre aspas. O, o mais certo é Cronossapiens mesmo cronossapiano é só aqui no Brasil que é chamada assim, entendeu? Mas comentar como é que você chama essa espécie, a espécie do contratempo. Bom, eles têm leis rígidas sobre a viagem no tempo. E se algum cronossapiano, ele violar essas leis, o infrator terá suas engrenagens do tempo retiradas. O maltronte ele é o mais forte dos cronossapianos normais, por quê? Tudo isso é graças a acréscimos constituídos de contratempos roubados, Poderes cósmicos e ciência significativamente avançada, entendeu? Praticamente, ela é hackeada, tá ligado? Ela é um contratempo hackeado, por isso que ela é tão fortão. E isso que justifica o fato de que ele pode fazer um portalzão, assim, para ir para outra dimensão. O um contratempo fundido com o um Tecnobobo, né? O Tecnobobo Clockwork. Eles não conseguiram fazer um portal para ir pra outra dimensão. Não, por causa que o Maltruant ele é muito fortão. Tipo, é aquele negócio, né? Quanto mais velho no universo do mais você é poderoso, né? Quanto mais experiência você tem, mais você é forte. E também por causa dessas coisas, é desses acréscimos, mas dessas modificações que ele tem, Ele se tornam um Cronosapiano bem mais forte. Por isso que o Contratempo mesmo sendo no ápice. É um Cronosapiano de 16 anos e ele não é modificado que nem o um Maltruant. A lucubra, né, as lucubras que são aquelas criaturas lá que eram como se fossem servos do, do Diago, né, que ficava controlando a mente ali da Gwen... Bom, você sabe o que é que significa a palavra lucubra? Eu acho que você já deve ter escutado muito essa palavra em bem daí, só que você não sabe o significado. Mas bem, lucubra é o derivado de lucubrachon, um substantivo que significa estudo ou meditação, que ambos são relevantes para a natureza das criaturas, é a coisa que a Gwen fala. E a lucubra, quando ela vai controlar a mente das pessoas e tudo mais... Ela se alimenta da parte da mente usada para orar ou meditar até que não haja mais nada na mente da vítima, entendeu? Então faz sentido o nome dela com o que ela faz. E também as lucubras elas possuem muitas características que um demônio tradicional possui na demologia e mitologia geral. No caso, as lucubras elas são muito duráveis e elas também podem ser contidas por magia, que faz sentido, né? Por causa que o Diagon em si ele é um demônio interdimensional e as lucubras são como se fossem os servos. Então, não faz bastante sentido isso. E outra coisa também, galera. Não confundam as Lucubras com os Monchos Lula. Que os Monchos Lula são como se fossem os animais de estimação dos Caimeras Sugêneres. Que eles só apareceram uma vez no universo, né? Que foi naquele episódio lá do, da Bengan minha, Que eles apareceram num flashback, né? Que o Vilgax, ele foi lá e capturou o Ben de 11 anos. Aí aparece lá. Eles têm uma aparência semelhante às Lucubras. Não sei se foi uma referência, alguma coisa assim. Mas até porque o Vilgax estava envolvido nesse negócio do Diago, né? Depois ele virou servo do Diago. Mas aí não tem nada a ver não, entendeu? Não era... As lucubras ali, não, era só monstros Lula mesmo, que é como se fosse, tipo Por exemplo, no planeta dos tetramens Coros, né, não tem aquelas criaturas que é tipo É o mesmo estilo dos tetramenses, só que São quadruples, então é meio como se fosse aquilo ali Só que, no caso, para pra espécie do Vilgax, né, os caimeiras sui -gêneres. Mas, então é isso, né, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Aí, comenta aí quais curiosidades você Mais gostou, quais você não sabia é, Comenta aí se você gosta Desse quadro, que faz um tempo que eu não faço Aqui, comenta aí também próximas Ideias, né, de vídeo que vocês querem que eu Aqui porque, galera, entenda bem é um conteúdo infinito. Entendeu? Se vocês quiserem que eu mantenha meu canal para sempre, dá para manter sim. Não precisa se preocupar, não. Vocês falam, ah, o Daniel tá saturando o conteúdo de bem O <risos> recado para quem fala que bem 10 saturou, vai cagar. Não, galera, não falei nem metade para vocês. terem noção. não falei nem metade do conteúdo de Ben 10? Pode ficar tranquilo que meu canal não vai acabar nem nada. Ainda mais que tá vindo o um novo bem 10 aí e aí que vai vir conteúdo novo mesmo. Então, e falando no novo bem 10, o Duncan Royal não quer dar spoiler sobre essa nova série. Então você que pede para o Daniel trazer as novidades sobre a nova série da franquia Espere porque por enquanto não temos nada Só no final do ano Eu sei o que vai acontecer Mas não vou falar para não estragar a surpresa Se liga aí Se você gosta mesmo de beleza Pode continuar aqui que não tem perigo de acabar o conteúdo não, beleza? Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal Se você seja membro, ativa o sininho Falou e tchau!